Vê lá que Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui fala o Josemã Luiz. Seja bem-vindo ao canal Coisas Te Conto. Hoje eu trago para vocês os vídeos mais engraçados da internet. Ó, oh, quadro diferente, os momentos de zoeira. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vê lá que tem clap ah. Tranquilo não? pega clap clap microzito Oh, o carninho que trouxe uh. Carninha rosa. Uh. <risos> e aí, cobra, beleza? Uh. Gosta de mim cozido, cobra? Cadê? Aí, ó. Carninha rosa que eu trouxe. Uh. Você gosta de mim cozido? Mi? Hã? gosto de mim cozido. Só de chuva, velho. Precisa, né, Beira? Uh -huh. Ah, tem o Mi aí, ó. O carlinho que deu ali, ó. Vê que tamanho de espiga. Eu nunca vi um espiga desse tamanho, Que Beira. É de máquina. Olha que tamanho do espiga o carlinho, deu. Uh -huh. <risos> <Caralho. risos> Tio, bom? Oi! Pega o um mi cozido aí cozinha Tadinho. Sai, rock. Opa pai como tá aqui, ó. Eita, porra. Ah! Calma viu Léo. Vai dentro comigo hum, Calma, Calma, aquela é, jaca é muito grande e muito pesada. Calma. Calma. Peraí, viu? Oi, rapaz. Segura direito aí. Segura, já ficou força, viu? Vai. Vai, manda. Tranquilo, aí de repente surge o Beto Carreiro na cavalgada de Santa Maria. Ô, é pegou! <risos> bagunça aí não, amigo olha lá, ó. lava carro, lava tudo olha só, clean. olha os carros, cara, estão tá lavando tudo cara, aí aí porra, lava jato de graça aí, a loja do cara aberta do carro aqui, aberto aqui olha lá dentro <risos> lavou tudo, na loja da farmácia lavou tudo caralho, velhinho sentado ali lavaram o velho também, cara Puta que pariu, cara! É aqui, os caras aqui! Olha que doideira! Olha lá! Aê, tá esterilizado aí? Sacanagem, cara! Tá, tá registrado! Olha aí! Aê, tá esterilizado aí, velho! Puta que pariu, cara! Que doideira! Cara. sharana Este, Minha mãe alisa um Cuidado, mãe. Ele tá fazendo de jeito de me pegar. Ah, tu quer o quê? Sabe que ele tem muita força? Vem, Adi, se dar uma cabeça, ele. Ah, vai matar logo de primeira classe. Cuidado, não. É, <risos> vai dar comida de. Velho. Acertou. Ah, miserável. Se soltava ou se segurava o nariz o outro peixinho, velho Vai fazer um strike Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando Caralho, eu sou um merda, mesmo Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Mãe, vê se você fica com medo, é, não. Aí, aí, Pega garoto. em cima do pau, Otávio. Pega aí, em cima do, do pau, vai indo, cara. Não, não aguento. Aguenta. <risos> <risos> <risos> vai não faz, não faz, não faz, não. Vai, calma, Gabriel. Vai, calma, calma. A gente vai tomar, é a gente vai tomar, vai, vai cair em cima do toco. Vai cair em <risos> <toco. Vai> <risos> cima do toco, já tá aí, ó. Tô te vai. falando. A gente. Nossa, nossa Essa bichona é o dorido, mas eu já fui burro, <risos> meu Deus, meu Deus mano. Tá, tá louco, Jú. <risos> O vídeo já, Viu, já ah. tá gravando. Ah! E aí galera, gostou do vídeo? Se vocês gostaram do vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Compartilhe com o um amigo de vocês. E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva. Então, até a próxima. Tchau, tchau.